Oi sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou ensinar-vos a fazer viradas. O primeiro passo é ter o cabelo bem desembaraçado e dividir o cabelo em três mechas. Usando o dedo indicador, eu vou tirar o cabelo que está embaixo e depois vou fazer de conta que estou a fazer uma trança normal, mas vou sempre puxando mais cabelo que está embaixo em cada passo. Eu gosto de fazer as viradas quando meu cabelo está seco e hidratado porque eu vejo que fica mais bonito. É importante ter o cabelo bem desembaraçado para as tranças saírem bem. Para aperfeiçoar, é sempre bom praticar, e com o tempo vais conseguir fazer bem as viradas. Espero ter explicado bem. Não esqueçam de deixar um like, comentar, subscrever e partilhar com os teus amigos. Bye!